Loja me, meu ídolo! Caralho, eu tô muito alto, cara. Ai, mano. Não, não é eu que tava perto do microfone mesmo. Você vai postar no teu canal também, não vai? Claro. Cara, é a única... É a primeira vez... Não, na verdade não. Eu falo que é a primeira vez que eu gravo um vídeo com outra pessoa, mas... Na verdade é, eu não é. Com o... Com o próprio... Ah... Uh... Me. pai, né? <risos> eu sou o Eu tô aqui com o Dazai e hoje a gente vai jogar... E aí, mano? Beleza, mano? Eu fiz esse vídeo com o Load, enfim, eu espero que você goste. O canal do Load vai estar na descrição, ele faz um vídeo muito foda. E é isso. Se cuidem. Sei lá. Não seja atropelado. É, Não, você dá salve. Eu te introduzi. Não, Não vai se fuder, vai... então. Não, você fica quieto. Tá bom. Eu tô aqui com o Dazai e hoje nós vamos jogar... Caralho, eu jurava que você era... foda, Mano, então vamos jogar... Vídeo de barrel, vídeo foda, tá ligado? Como eu assim video... vídeo foda? Mano, não, é que tipo. Eu, eu, eu ficava pensando, mano, eu vou fazer. Ih, eu gravei meu zap. Aí. Vazou. Não, é live, tá? live? Não, eu tô. Só... Caralho, filha da puta tá doente. Eu tô com o nariz entupido. Ai, que pena, agora você seria atropelado. Pra quê? <risos> uh, não, é... Tem que passar secador. <risos> Hoje o cara no, na minha escola pegou meu suéter porque tava frio. O arrombado tá no cu. meu suéter. Eu vou fingir que eu não ouvi <risos> Ah, é verdade, né? Não tem vídeo battle no Munch Mas eu jogando no servidor, mano Puta que pariu, que cringe Tu viu, tu viu, tu viu a briga? Do é, meu, então, do eu vi, eu vi Cartunizando, viado Mano, eu tinha defendido ele no início, porque eu não sabia Pra, pra mim ele só tinha... Não, pra mim ele só tinha falado mal de React. Eu falei, mano, foda-se React, tá ligado? Eu acho que ele é pernambuquês Ah, mano... Pior que Hitler É que não tem como saber de onde ele é, né? Mas eu diria que ele é... Sei lá, feira, feira de Santana, Bahia que porra é essa, velho? <risos> Não sei, inventei um lugar. Outro dia, mano, eu vi um cara, vi um cara que ele postou no chat de, de memes do, do Discord do Munch o a print do Minecraft escrito É isso eu... funciona! Oi? Tu pode colocar qualquer coisa antes do... Do Mushy Não, e o pior é que o cara achou que era engraçado Eu não sei qual é a graça <risos> Tipo... Tá, se, se entrar eu realmente... Tá, aí eu vou achar bem graça Mas eu duvido É real, é real, é real, porra, porra. Caralho, dá meio... Você ser por ter entrado no... Será que eles <risos> conseguem identificar? Que... O Domingo é, entrou. Acho que é foda. Mas eu falei, mano, isso não tem a menor graça. Que... Simplesmente porque não teve graça <risos> nenhuma mesmo. Aí ele me mandou uma bandeira nazista no meu perfil e falou: Me bloquei <risos> agora, bro. Eu fiquei tipo, mano, isso era pra ser engraçado. Um era pra ser um ataque? O que, que era pra ser isso? É, o tipo, que você quer jogar, porra? Mano, vamos jogar um. Vamos jogar um badge, é Cringe. Enfim, vamos, vamos pro Hypixel. Murder é the funk, né, de acordo com o, <risos> o cartoonizando. Caralho, essa porra tá escondida, velho. Tá, mano, tá, literal, tá literalmente na barra de cima. Ah, de lá, eu um... Uma vez me perguntaram, como é que você conseguiu a capa de tradutor? E eu falei, traduzindo, aí ele... Pra que língua? <risos> aí eu falei, japonês, filha da puta. <risos> eu esqueci que esse jogo tem um assassino. É. É uma bosta. Não, quem diria, né, o Murder... No Murder Mystery teria o um assassino. E ele seria misterioso. Não. Verdade. Já pensou da Zyv, o da É o assassino. Porra, nunca da seria. Real. Eu sou paladino, velho. Eu sou... Você sabia? É, eu sei. Eu sou um filho da puta. Load? Mano, Load. <risos> Mano, eu ia fazer uma piada de como a galera extremista usa no Minecraft no final das frases pra esconder ah, o que eles querem. Ah, perdi. Muito noob, muito noob. Tipo, os caras falam, eu vou, vou, eu vou bombardear a casa branca. No Minecraft, hein? <risos> Caralho, <risos> o cara tá usando todo kitzão de Nintendo tá Ah, Foda-se, oh, ninguém liga. Obrigado. Vai se fuder, Dazai. Porra. Ih. desculpa. Desculpa. <risos> Não, tá tudo bem, cara. Sim, eu sou... Versicista, dependente. filha da puta. Tô fazendo amizade com uma menina aqui. Tá tipo, ela tá tipo, não, não, sai de perto de mim. É um homem que troca... Ih, caralho, tiroteio! Puta que pariu! Fudeu. Fudeu! fudeu. Vamos me fuder! <risos> tiroteio. Ah, o cara... O Brasil tá tão dentro da alma dele. Ah, é, Filha da puta! Verme Filha DA PUTA fa... Verme Lixo Caralho, Ó, <risos> Ô, oh, filha cara, da puta, esplanou, fa... mano Ih e... e... Tomou logo o headshot Mano, um... cada um foi morder uma vez, velho. Que conveniente Pois é, mano É o roteiro <risos> Esse vídeo meu todo Deus. é roteirizado Pior que tem... Eu não sei se eu já contei, mano Tem vídeo meu que é gameplay com eu Falando por cima, <risos> fingindo que tô jogando Caralho, Ih, caralho pô, véio. vai se fuder Ela não consegue passar 5 minutos Sem passar perto de mim e matar alguém Meu Deus, o um corpo morto <risos> Ai, meu Deus Eu vi eu vi A visão calha. mais normal, a visão mais normal de um estudante dos Estados Unidos. Nossa! Oh, você clicou na hora, viado! Vai, o que, que você vai votar? Meu Não Deus, sei, Deus já foi! A gente tá junto? Ah, não, a gente então. tá cara. Assim, a gente tem duas opções. Ou a gente faz a construção mais troll do mundo e é banido, ou a gente não. joga direito. Eu quero que que que fazer a tartaruga foda. Lodi, eu não tô pegando nem ideia, mano. Mano, aqui que é o casco, a gente tá fazendo. Lô, eu acho casco. que você tá tendo uma visão esquizofrênica Não, cara, isso aqui é o Delírio. Não, isso aqui é um casco mais normal do mundo. É, isso aqui é o um casco, tipo, mano, você vai fazendo, tá ligado? Quanto pior ficar, mais engraçado vai ficar no vídeo. <risos> mano, imagina a gente ganha com essa porra. É, é a. Ah! Ah, entendi. Tá, agora a gente desce a vida aqui, aqui. É, mete logo a cabeça aqui. Puta que pariu, que troço feio, mano. Que tartaruga escrota, mano. Imagina eu tô imagina tudo uma porra dessa, velho. Eu mato. Pega a melhor tartaruga do Brasil. Nossa senhora, mano, essa é a pior tartaruga do mundo, mano. Não, não bota nada que faz o vídeo pro David, por favor. Não, não, não, acho que não pode divulgar, na, na verdade não pode divulgar o seu canal, o meu pode, licença. MEU DEUS! MEU DEUS DO céu! É a Cuca, velho! É o torte. MEU aqui. DEUS! Ah, isso ah, é melhor que, é que é Dá caludo pra matar essa porra! Nossa, Nossa oh, isso aqui é o Legendary. Ó a Pixel mano, Pixel Art uma bonitinha. Ah, meteu eles de logo o simplismo. Meu Deus, é um homem. Bagulho escroto, não, um Pup. Que merda? Mano, que que é isso mano, na, na cara dele? Mano, volta todo o Super Poop, foda -se. Mano, ela tá traumatizada. <risos> <risos> ela... <risos> Por que ela tem os olhos com ponto? Meu Deus, porra, é essa? O Crazy Frog. Caralho, ah, mano, é o PSG, Cine... velho. Caralho, <risos> o Legendary. PSG. Legendary. Porra, mano. Pega. Ah, pega o nosso. Ah. Filho, Fica. tome! Eu vou ter cortado essa porra. <risos> Espero que nós tenhamos. Não vai ter que cortar porra nenhuma. É é... Mbappé. Ah, era, era tartaruga por causa do Mbappé, mano. Agora que eu entendi, caralho. Ah. Porra, tartaruga ninja Mbappé, mano. Como é que eu não pensei isso na hora, velho Caralho, é verdade. Nossa, eu vou ter que botar o vídeo do, do menino gritando. Cara, aquele vídeo é um dos melhores da internet, vamos ver. Trator trator, trator! trator! Trator! Trator! Trator! Mano, minha voz, eu não aguento mais, faz tempo que eu grito tanto. Vai, vai, bota a roda. Eu acredito em você. Oh, legal! Não pressiona, não pressiona, não pressiona, por favor. Eu tenho ansiedade. Pronto, roda. Aí a gente bota aqui. Como é que faz o trator, mano? Foda-se. Um quadrado. Apareceu um pato com roda. E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome aqui é, é Loujami, e eu tô aqui nesse parkour é, pra... pra uh, uh... É, eu tô aqui nesse parkour porque meu pai me abandonou faz 10 anos. Eu tô aqui em procura dele porque eu acho que ele virou um jogador de Minecraft ceboso depois de ele ter me abandonado. E hoje eu vou dar minha opinião sobre pais abandonando crianças. Começando pelo ponto de que é, a partir do momento que você boneco uma mulher, você tem dever... Ah, vai tomando caído. Na minha opinião é: o abandono parental é bem não pobres. Eu acho que você não devia cometer abandono parental. eu me recuso a elaborar é, à frente, porque eu sou um canal de opinião sem criatividade, só é seguir a opinião modinha do, da massa popular. Eu sou também a massa popular e também eu sou burro. Então, é, é meu amigo da é, eu vou dar aqui a minha opinião diferencial. É, eu acho, é, de verdade. Que abandono parental é bem based E não, não só isso Mas eu acho que é basado Para você abandonar a sua criança Principalmente porque em circunstâncias normais A sua criança cresceria Caralho, com o pai Eu acho que a sua opinião é uma merda Eu acho que você devia Calar a sua boca Porque assim Abandono parental nunca será based A partir do momento que pessoas não de suportam A pessoa based, a mediana É o Sérgio de 57 anos, que que que é gordo e, e não fuma. Ele só bebe cerveja numa quantidade anormal. E a pessoa não-based é o drogado, desgraçado, abandona o filho porque senão ia comprar o filho... Não, ia vender o filho pra comprar mais drogas. Por que, que eu sinto que isso é um relato <risos> da sua vida? Cara, eu, eu não vou... É <risos> Acho que você tá completamente errado Tu não apresentou nenhum fato Você só falou algo sobre não ser based Mas eu acho que você deve ensinar sua criança Desde cedo que a vida é uma merda E que nada é fácil nesse mundo uh, Outra coisa que eu aprendi também É não tendo um pai É que, é que você é estúpido Não consigo porque você é burro Então a sua opinião é dizer que, que Crianças sem pai Não tem pai porque são, tem problema de habilidade Sim, skill issue, é o que eu diria. Entendi. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu de vou opinião. fazer um expose disso no Twitter. É, você vai perder toda a sua plataforma daqui dois dias. Um, vou deixar é, você é, pobre é... e chutar você enquanto você for um mendigo na rua. Tem sempre a Rumble.